Boa noite a todos, Amém. meu nome é Mário, vou falar com vocês hoje sobre o esquecimento das auspensas, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de iniciarmos, convido-os a fechar os olhos, vamos fazer uma pequena prece, vamos agradecer ao nosso Pedimos a Ele que nos leve a nossa tela mental, a esfera de Maria, a ser uma querida, exemplo de amor, abnegação, perdão, que nos cubra com o seu manto sagrado, crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva. A nossa irmã que leve ao Seu Filho, Jesus, esse irmão que nos deixou o Evangelho com seus exemplos, para seguir em nossa jornada de hoje. Mestre querido, nos leve a Seu Pai, a quem, de joelhos espiritualmente, rogamos a prece que nos sinto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, vinde a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja antes de falarmos de alguns pontos que podemos trabalhar para tratar essa questão do esquecimento das ofensas que nos apresentam aí na nossa jornada. Hoje é um feriado, Proclamação da República Brasil. E falando de Brasil, só queria trazer um contexto antes de começarmos. Falando de um, de um trecho, como Jesus escolheu esse local como coração do mundo e pátria do evangelho então o um mestre visitando aqui a crosta terrestre o nosso planeta que ele que é o governador da, da terra estava buscando um local para implantar os propósitos de renovação planetária pelo evangelho na ocasião isso aí era por volta do século XIV, ele estava muito decepcionado com a humanidade, com a evolução da humanidade. E ele estava procurando um outro local para sedimentar este Evangelho. E aí existe uma simbologia nessa procura, né? do cruzeiro no céu. Uma constelação do cruzeiro no hemisfério hemisfério sul que embelezava as noites do continente americano e futura terra de promissão no qual nela se projetaria a geografia de um coração simbolizando sentimento, a geografia do nosso Brasil. Esse aspecto amoroso do cristianismo vivo no caráter de seus futuros habitantes. Para esta terra maravilhosa e bendita será transportada, Jesus afirmando, será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E assim, o que nem todos sabem é que a seletividade de encarnações humanas preparando o Brasil como nação pacífica pacifista do futuro passou a ser considerada no plano espiritual desde a idade média vamos guardar essa informação depois a gente volta nela então no evangelho primeiro ponto de esquecimento das ofensas que aparece aqui pagar o mal com o bem aí Cristo amai vossos inimigos fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam quão difícil isso né? quando estamos passando por essa situação desse modo vos tornareis filhos de vosso pai que está no céu porque ele faz o sol se levantar para os bons, para os maus e faz chover sobre justos e injustos parece que é um é um uma decisão nossa uma postura difícil diante dessa situação quando nos apresenta né? mas vamos ver aqui algumas situações que a gente pode tratar aqui no nosso dia a dia falando do inimigo que é alguém que ofende e que, que a gente não se vingue, use o perdão Alguém provoca, não devemos nos irritar, use a calma. Alguém nos oprime, não se revolte, use a humildade. Alguém agride, não desforre, use o entendimento, a harmonia. Alguém ironiza, não revide, use a paciência. Alguém nos calunia, não se choque, use a tolerância, alguém desacata, não se magoa, use a misericórdia, o perdão, alguém o odeia, não devolva, use o amor. Todas esses Exemplos né? são situações que demandam muito controle nosso diante da situação e uma elevação muito grande nossa, mas a gente tem que tentar. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos na Terra que é um local de provas e expiações. E essas situações fazem parte ainda do nosso do nosso dia a dia Jesus não entendia em relação a amar aos nossos inimigos que a gente deva ter assim a mesma ternura que tem por um amigo por um irmão o contato com uma pessoa, um desafeto faz o coração da gente bater diferente do que aquele quando a gente está próximo de uma, de uma pessoa da nossa confiança que a gente tem amor mas nós temos que trabalhar os nossos inimigos íntimos para a gente poder ir evoluindo nessa escalada de olhar é, de uma outra forma então falando dos nossos inimigos íntimos, que também fala, de certa forma, da nossa reforma íntima, perante as situações que nos apresentam. Então, a inveja, que gera intriga, ingratidão, que leva ao desprezo, o orgulho, que sempre nos rodeia, leva à vaidade o desânimo que traz a aflição, a vingança que gera mais ódio, a irritação que leva à cólera, esse que é um grande momento de controle, a violência leva a mais ataque, despeito leva ao ciúme, a esperteza provoca ironia nas relações o egoísmo, a avareza, a revolta leva, em algumas circunstâncias, a questão de preguiça, a mentira, a falsidade, hipocrisia, ao cinismo. Então, quando falamos de esquecimento das ofensas, nós temos que trabalhar essas questões dentro de nós ame o próximo ainda que ele tenha inimizade mas não dê nenhum amor a estes inimigos que eu acabei de citar aqui isso nós estamos falando de nós em relação às nossas questões morais e as nossas questões que temos que evoluir mas a gente tem a reencarnação somos aqui reencarnados e junto com nós temos os inimigos de ontem que se apresentam com outra roupagem física como nós também não somos com essa roupagem que temos hoje como fomos em outras reencarnações e esses inimigos de ontem a gente não sabe, mas já está armando-os de certa forma vamos a algumas situações desses inimigos de ontem esses inimigos de ontem são pessoas que estão conosco e estão com roupagens camufladas então é o irmão que nos agride a nossa conduta o pai tirano que escraviza a tua vontade impedindo sua realização íntima a mãe transtornada que te pressiona com chantagens emocionais o filho rebelde que lhe falta com respeito amargurando o coração do pai, da mãe também tem um marido exigente que sufoca a liberdade de pensar da esposa mas também tem a esposa mal-humorada que mantém cativo, que mantém o marido cativo a seus caprichos. E tem o familiar irônico que não te poupa das críticas. E no trabalho, o colega que te endereça antipatia gratuita, palavras agressivas, dificultando o caminho por conta da competição e da inveja mas esses inimigos de ontem que estão aqui conosco hoje eles são um, a quem nós fizemos mal no passado em outras vidas e no nosso plano aqui de reencarnação estava descrito que íamos ter o convívio nós propusemos ajudá-los também a resgatar essas ofensas e outras coisas que o véu do esquecimento não, não nos deixa recordar então são são várias circunstâncias que nos compõem na reencarnação nesses pacotes todos de situações que trazemos e aí junte-se a isso temos os inimigos invisíveis os desencarnados e aí recorremos aqui a a pergunta 466 do Livro dos Espíritos esquecimento das ofensas pergunta 466 que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem tu sendo espírito deves progredir na ciência do infinito e por isso passa pelas provações do mal para chegar ao bem nossa missão é colocar-te no caminho quando as más influências agem sobre ti é porque as convoca pelo desejo do mal pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando desejas praticá-lo então quando revidamos, criamos situações por conta dessas ofensas, nós estamos atraindo essas condições. Se és propenso ao homicídio, terás um bando de espíritos que alimentarão em ti este intuito, mas também há outros que se empenharão em influenciar-te para o bem o que fará com que isso equilibre a balança, permitindo que sejas Senhor dos teus atos. Então nós temos lá, começo, as situações que nós, recapitulando, nós estamos aqui para a nossa evolução moral, as situações nos apresentam, temos os nossos defeitos íntimos, temos que trabalhar isso. E essas, essas situações que se apresentam são para nos colocar à prova. E aí que temos que trabalhar isso para que os espíritos bons ou ruins nos acompanhem. Então nós temos, além de trabalharmos, de ter os nossos inimigos de outras vidas né, aqui conosco, por conta de que coisas que fizemos, Ainda temos essa questão dos espíritos e aí esse, essas situações com essa influenciação espiritual né, nos traz alguns alguns exemplos de campos aí que que, que dão atuação para tudo isso né? Então, contribui para os desajustes no casamento, nas disputas familiares, conflitos em nossa casa, obstáculos no trabalho, antipatias gratuitas na convivência, intrigas comprometedoras, desarmonia entre companheiros, deserção de colaboradores e tentações de todas as espécies e aí neste tem uma passagem de Jesus falando que se alguém vos bater na face direita oferece-lhe ao outro aí vamos isso na época de Jesus era muito, não que hoje não ocorra, mas era uma coisa comum. Mas hoje, diante disso, vamos falar de algumas situações que nos colocam à prova também relacionada com isso. Resposta mal educada, cumprimento não correspondido, favor negado, grosseria no trânsito, gesto de desprezo. Fisionomia irônica, comentário ríspido, riso de dúvida, palavra de descrédito, acusação falsa, infidelidade no compromisso, desconfiança do amigo, indiferença do companheiro e insinuação maliciosa. então são é um universo de coisas que nos circundam que nós temos que aqui toda semana falamos de fraternidade, de amor mas tem algumas ferramentas que precisamos fazer né de ter o evangelho no lar para ter um entendimento, para poder ter um, uma oportunidade de Corresponder ao mal com o bem, tem a questão de a gente ter o contato com o evangelho diariamente, ler um trecho todo dia e essas coisas vão ajudando a nossa compreensão diante das oportunidades que nos são apresentadas aí na nossa vivência diária, de ter um, uma postura, uma visão diferente de resposta, ter uma contribuição melhor. e juntando a tudo isso que foi falado aí eu volto lá no comecinho que além de tudo nós temos a questão que nós estamos na, no Brasil né? e vou repetir aqui a frase o que nem todos sabem é que a seletividade de reencarnações humanas preparando o Brasil como nação pacifista do futuro passou a ser considerada no plano elevados da vida espiritual Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. Somos conhecidos por um povo pacifista, amoroso, que é acolhedor os estrangeiros. Eu podia trazer aqui uma situação de uma passagem, uma parábola de Jesus para exemplificar mais um pouco aqui algumas dessas situações na, na ocasião de Jesus mas diante dessa, dessas reencarnações e dessa missão, dessa vocação que o Brasil tem nós reencarnamos no Brasil né? e nós estamos num momento difícil no nosso país, país dividido muitas ofensas, muitas mentiras ocorrendo o país está conturbado e aí nós também temos esse papel, porque nós estamos aqui somos brasileiros nossos... descobrimos que os nossos irmãos nordestinos que decidem a eleição do no nosso país mas qual é o nosso sentimento perante a tudo isso que está acontecendo no nosso país. É isso que nós, nós temos que refletir. Né? Estamos criando inimigos brasileiro com brasileiro? Nós não podemos. Nós temos aqui no nosso país uma missão muito importante. Então, assim, é importante a gente se perceber diante das circunstâncias que nos apresenta qual é o nosso sentimento perante aquela situação com o, o irmão, com o próximo se estou tendo amor, fraternidade tolerância antes da eleição até o Papa estava rezando para Nossa Senhora Aparecida pedindo para intervir a questão de intolerância e a questão do ódio que é o tema que está disfarçado ali, mas é o nosso tema da noite. Então, nós precisamos aqui como brasileiro rezar, vibrar para o nosso país, para que as coisas caminhem em paz da melhor forma que for possível. Além de todas essa questões que foram apresentadas, que se apresentam, os controles que a gente precisa ter, a reflexão de não está contribuindo para um, uma situação pior quando a gente é ofendido, né? A, aquela revolta, o retorno de, de, da mesma moeda, como se fala, né? e a gente só vai piorando a situação. Essa é a reflexão que nos cabe em nós aqui como brasileiros também. Então, é, que a gente possa em nossas orações diárias vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, para que as coisas caminhem, seja para onde for, mas de forma pacífica, e sem colocar ó, nós brasileiros contra brasileiros. E aqui para fazer o nosso fechamento, Deus está aí, pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não se esqueçam que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele está no, no evangelho foi uma frase dita por Fenelon em Bordeaux em 1861 e hoje ainda nós estamos aqui precisando disso vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis exercitando paciência, compreensão, fraternidade e amor mesmo que a gente não consiga demonstrar afeto, mas a gente tem que tentar tentar. Amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. Que possamos refletir aí durante a semana. E vamos, convido vocês a fechar os olhos. Agradecer a espiritualidade, ao nosso anjo da guarda por estarmos aqui, em busca de uma palavra, de amor, de fraternidade, que possamos compartilhar no nosso dia a dia com nossos irmãos e que, Deus nos proteja e nos guie nos próximos dias. E que assim seja. Graças a Deus.